como você vai gostar desse vídeo Então você possa dar o seu like é, Eu estou fazendo este vídeo hoje Eu quero te dar um toque sobre Se é, você pode fazer vídeos né, com qualidade né, E que você pode ranquear com muita facilidade até tá? é, Também eu quero te recomendar aí, o curso ranqueamento de vídeos é, o pulo do gato do Erivelto, tá? que é um curso muito bom para quem é, trabalha com vídeos e precisa ranquear estes vídeos Assim como eu e você, né? precisa ranquear esses vídeos para que mais pessoas possam ver o seu conteúdo O link está aqui ó, na descrição, tá bom? É o seguinte, é, muitas pessoas é, têm vergonha de gravar vídeos, né? Mas se você já viu os vídeos anteriores, que eu vou deixar o card aqui em cima, né? Dos vídeos, ah, em algum lugar aqui em cima. É, se você já viu vídeos anteriores desta série que eu estou fazendo, então é, se você já viu os vídeos anteriores eu venho falando exatamente sobre é, sobre como você pode ranquear vídeos como fazer vídeos de qualidade né e eu tô nesse mercado aí desde 2014 né e até 2016 mais ou menos é 2015 é, eu não gravava vídeos com mais frequência porém quando eu comecei a gravar vídeos sobre produtos e esses produtos começaram a vender, eu resolvi então é, começar a trabalhar com mais ênfase a, a fazer vídeos no YouTube. Fiz outros canais, né? eu tenho hoje em torno de 12 canais né? e aumentando mais. E eu percebi que no vídeo você tem mais empatia e você consegue fazer coisas com mais facilidade é, do que se fosse com blog ou coisas escritas é, Porém Porém as pessoas têm uma certa dificuldade é, Em fazer vídeos, em se expor né Ou em aparecer é, achando Por sentirem vergonha ou não quererem se expor Mas é, não precisa ter vergonha né Você pode ter um texto bacana né e falando coisas coerentes, com uma boa linguagem, uma boa linguagem corporal, né? E você vai fazer um vídeo de qualidade. É, não precisa de câmeras mega, super, é, não precisa de uma produção, né? Você pode fazer com um celular, eu tenho este celular aqui que me acompanha desde, desde que eu comecei lá em 2014, é, é, é 2015 eu utilizo este celular antes eu utilizava outro celular. É, eu utilizo esse celular e já gravei muitos vídeos com esse celular, mais de 400 vídeos com este mesmo celular E ele me acompanha até hoje, porque tem uma boa câmera, me dá a qualidade que eu preciso. E o que importa não é isso, o que importa é que é o seu conteúdo, né? É, é o seu texto, né? as mensagens que você está passando, é isso que importa, tá? Portanto, se você tem vergonha de gravar vídeos, perca essa vergonha, né? E você tem outras maneiras de fazer vídeo também sem aparecer. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, se você gostou, dá seu like, inscreva-se, inscreva compartilhe, tá? É, e dê seu like, tá bom? E não se esqueça o curso Ranqueamento de Vídeos do Erivelto, o link aí ó na descrição.